Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. O assunto desse nosso encontro é previdência privada, porque todo mês de janeiro tem muita gente que corre atrás para poder aproveitar o benefício fiscal que a previdência dá. Mas para poder aproveitar, tem que tomar atitude neste mês de dezembro. É sobre isso que eu vou conversar com os meus colegas Luiz Viz, que é especialista em investimentos. Tudo bem, Luiz? E aí, Denise, tudo bom? Tudo jóia. E também com o Bruno Lima, que é gerente de seguros e previdência aqui da Genial. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Tudo bom, pessoal? Então, maravilha. Então, vamos lá, Bruno, para a gente começar é, explicando para o pessoal que benefício é esse e o que, que eles têm que fazer até o final do ano. Vai lá, Bruno, começa aí. Bom, legal, Denise. Então, a gente tem aí um prazo, já vou dar o prazo para todo mundo, até o dia 28 de dezembro. É o dia D, é o dia final para aportar no PGBL para conseguir ter o benefício fiscal, né? E o que, que quer dizer isso? Já vamos fazer uma introduçãozinha básica aqui, que é você poder, né? para quem faz a sua declaração de imposto de renda à pessoa física, conseguir abater, deduzir até 12% da renda bruta anual. Né? Então, é o investimento que você... É o único investimento dedutível de imposto de renda que você tem para poder aproveitar um benefício fiscal como esse, e aí, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe aí durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. O Luigi tem muita gente que faz os aportes mensalmente e tem gente que vai deixar para fazer tudo em cima da hora. Pode fazer, né? A pessoa vamos supor, a pessoa não fez nenhuma contribuição esse ano, nada, nenhuma. Mas aí chega no final do ano, ah, eu quero fazer para aproveitar. Ela pode, né? Pode. Essa é uma das vantagens que o PGBL te dá. Porque, inclusive, é uma flexibilidade para a pessoa ter certeza de qual foi a renda tributável que ela teve naquele ano, poder calcular certinho os 12% e fazer o pagamento até o final de dezembro. Tem alguns profissionais que, de repente, uma um carteira assinada, um CLT, tem uma previsibilidade muito grande, ele pode fazer mensalmente também. Então, ele já destina 12% do salário bruto que ele ganha todo mês e já vai contribuindo mensalmente. Já outras pessoas que de repente podem ter bônus, no, uh, algum tipo de bônus que, é, que ele recebe como renda tributável, então a renda pode uh, variar ao longo do ano, algumas pessoas preferem esperar ter certeza de quanto foi a renda, calcula os 12% e faz um pagamento só no finalzinho de dezembro. Mas as duas formas, o benefício vai ser o mesmo. Tá, agora, Bruno, eu sempre fico na dúvida, o que, que é a renda bruta anual tributável? Porque... O, seria automático pensar, você pega o seu salário, multiplica por 12, isso aí. Aí o, o, o Luiz já citou a coisa do bônus, tal. mas, por exemplo, 13 terceiro entra aí, é férias, que a gente ganha uma graninha a mais, também entra aí, o que, que soma, o que, que entra nesse bolo para ser a renda bruta tributável? Legal, Denise, isso é uma dúvida recorrente também, é muita gente quer, é para ter essa, essa previsibilidade, como o Luiz mencionou, saber quais são as minhas rendas tributáveis, né gera uma certa dúvida, mas para quem faz a declaração do imposto de renda ali, está mais acostumado, claro, com o salário. Né? Então, o salário... E quando você olha ali na sua declaração, quando você recebe o seu informe de rendimentos, é um detalhe ali interessante que muita gente não observa. Ele está escrito assim, rendimentos tributáveis, inclusive férias. Então, já é um ponto ali que o pessoal não observa. Então, assim, ele conta com as férias. Tem aquele... Ah, você, quem é o CLT, né? Quem é um empregado do CLT, sabe que você pode vender as suas férias. Ah, eu posso vender 10 dias ali das minhas férias. Essa não entra, é uma tributação diferente. Mas as minhas férias somadas ali no meu rendimento tributável, entra sim. O 13 não entra no, nesse, nesse cálculo, porque ele tem um outro, uma outra forma de tributação. tá? Então, para já gerar dúvida, assim, para o pessoal falar do salário, meu salário incluindo férias, né? Que é a renda do meu, das minhas férias? Esquece aquela que eu vendi e o décimo terceiro também não entra. A gente fala muito décimo terceiro, né? A gente teve aí a primeira parcela do décimo terceiro, tem mais ou menos uns. A gente tá falando de uns 15 dias, né? 20 dias mais ou menos, no dia 20 de novembro. Normalmente o pessoal recebe a primeira parcela, ou às vezes a empresa paga antecipado. A gente fala muito décimo terceiro porque é uma forma de você. É um, é uma receita adicional que você tem para utilizar, para aportar no 13 terceiro. Normalmente, as empresas pagam a primeira parcela agora e até o dia 20 de dezembro também é paga a segunda parcela. Então, muita gente usa até esse recurso para aportar no PGBL. Porém, esse 13 terceiro, ele não está contando para a sua soma de renda tributável. Outra renda tributável muito comum, que muita gente também pode utilizar e não conhece, é o... A gente está falando do... Agora também fugiu a palavra. É a... Os prêmios, Bruno? Os prêmios do, do bônus é o aluguel. O aluguel que você também recebe. Se você tem um apartamento, tem uma casa, e você recebe uma renda mensal ali de um aluguel, alugou um apartamento, é uma renda tributável também. Então, eu já tive alguns casos de clientes que a gente conversou, que é o cliente falasse assim, Não, eu sou empresário, Bruno, eu recebo tudo na minha empresa jurídica, recebo tudo lá e aí o empresário e aí eu perguntei para ele ah interessante entendi mas seu patrimônio ele é composto por imóveis também você aluga esses imóveis alugo aí, eu tenho uma renda ali é, até considerável de aluguel então é uma renda tributável que você declara que você às vezes não tem um, um você não tem o, o salário convencional mas se você tem a renda de aluguel é uma forma de você utilizar ali também de você conseguir pagar um imposto menor porque se você tem uma renda de aluguel alta né você pode estar na alíquota máxima da pessoa física de 27,5%, e meio por cento e aí você está pagando esse esse imposto alto e você pode utilizar o PGBL um investimento que você consiga deduzir né então os principais é, as principais rendas tributáveis então é o salário inclusive férias o, o aluguel, tá, e alguns tipos de bônus, né, como o Luiz já havia comentado, que ele é normalmente conhecido como comissão também, em alguns casos, como prêmio, porque existe a PLR, por exemplo, né, as empresas também pagam ali participação dos lucros. O PLR, ele tem uma tributação exclusiva, que normalmente não conta. Então, é sempre bom também consultar né, na dúvida em relação ao seu bônus, a como que você recebe, consultar o seu RH, né, o seu departamento, às vezes o pessoal utiliza computador também, sempre dá uma avaliada ou dá uma, ou dá uma olhadinha também na sua última declaração de imposto de renda, nos seus últimos informes de rendimentos, para fazer uma associação. E aí, como o Luiz falou também, né, se aumentou o seu salário, se aumentou a sua renda, ou se diminuiu a sua renda, você vai equiparando com o percentual que o PGBL você aplica 12% da sua renda bruta anual. Luiz, é, vamos pôr uma pessoa que nunca declarou, é, nunca fez a declaração completa, sempre é simplificada, sempre. Até ano passado, e esse ano está tocando a vida normal, e agora está assistindo esse nosso vídeo e fala, pronto, ano que vem vou fazer diferente. Está em tempo dele tomar essa decisão agora, né? Porque eu lembro que na última live você falou que tinha passado a fazer, fazer simplificada e passou a fazer Sim. completa, né? Como é que foi essa virada? A pessoa pode fazer, decidir agora fazer e fazer, como é que é isso? Sim, ela pode. Então, a gente, como a gente ainda está no ano de 2021, e ela vai fazer a declaração desse ano no, em, em março, por exemplo, do ano que vem, está em tempo dela ainda optar se ela vai querer, no ano que vem, fazer a declaração simplificada ou a completa. Então, basicamente, o que a gente está falando é um desconto na sua renda tributável que você vai ter fazendo um PGBL. Então, a ideia é você, este ano, faz um investimento, deposita lá uma grana no teu PGBL e no ano que vem, na hora que você for fazer a sua declaração, você vai descontar esse valor que você depositou no PGBL da sua renda. Então, o seu imposto a pagar vai ser menor. Consequentemente, como você já pagou, né, o CLT já pagou o um imposto na fonte... Esse, essa contribuição que você vai fazer no PGBL vai te gerar uma restituição enorme no ano que vem. Então, basicamente, tudo que a gente está falando aqui é uma estratégia para diminuir a renda tributável via aportes no PGBL. Existe uma outra estratégia para você diminuir sua renda tributável, que é fazer a declaração de imposto de renda pelo modo simplificado, que a receita te dá um desconto padrão é, por optar pela tabela simplificada. Tá? Então, é, tem que fazer uma conta. Vai depender... Do salário da pessoa, tá? Pessoas é, têm uma renda mais baixa, daí o Bruno talvez consiga me ajudar aí no patamar onde passa isso ser mais interessante. Mas se você optar por mudar para completa, você vai estar tá abrindo mão desse desconto que a, que a declaração simplificada te dá. Então, a partir de um determinado padrão de renda, já começa a valer a pena você fazer esse movimento, tá? Não sei se o Bruno, você lembra de cabeça, Bruno, os números a partir do qual começa a fazer sentido você trocar a tabela simplificada pela. pela... Na verdade, eu acho que... Sim, Luiz, legal esse ponto aqui, Denise, por quê? Né? Porque a, a, o pessoal pode avaliar, eu faço simplificada, porque assim, normalmente quem faz a declaração completa, né? vamos é, fazer uma introdução aqui também sobre a parte da, da declaração completa, é aquela pessoa que ela tem algumas despesas, que aí a Receita Federal ela considera como despesa dedutível. Então, por exemplo, se eu tenho dependentes, se eu tenho filhos, eu tenho um desconto na minha base de cálculo. né? Então, se eu ganho 100 mil, eu tenho dois dependentes, eu tenho um valor que vai diminuir, então meu imposto não vai ser sobre 100 mil, eu consigo abater. E aí eu tenho, por exemplo, também uma despesa com educação, se eu faço uma faculdade, MBA, se eu, faço, se eu pago, contribuo com a educação dos meus filhos, eu também consigo ter um abatimento. Despesas médicas também é uma outra despesa dedutível. Então, são essas principais despesas. Então, quando eu tenho esse tipo de despesa, eu posso optar pela... Eu vou avaliar a opção completa. E aí, a próprio cálculo da receita, quando o pessoal olha no sistema, quando a gente olha no sisteminha, ele te, já te indica o que, que vale mais a pena, a completa ou a simplificada. E por que isso? Como o Luiz estava falando, a simplificada, ela já tem um desconto padrão, que é 20%. Você tem um desconto de 20%, só que num teto de até R$16 mil reais e um... 16 mil reais e meio, um pouquinho disso, vamos arredondar aqui para 17 mil reais, tá? Então, ou seja, se eu tenho 20% de desconto limitado a 17 mil reais, para quem já tem uma renda ali que vai superando os 100 mil reais, se eu tenho 20% de desconto, se eu ganho 100 mil reais no ano, né? Então, ganho 100 mil reais no ano, aproximadamente R$ mil R$ 400 8.333 ali, se eu tenho essa renda mensal, bruta mensal, eu já... Tenho, eu teria o desconto de 20%, só que 20% daria 20 mil reais, certo? Então, eu, não, eu passei o teto. O teto era 17 mil reais, ali 16 a 17 mil reais. Então, para mim, se eu não tenho desconto ali, e aí eu tenho que fazer qual conta? Quanto que é 12% da minha renda bruta anual? 12 mil reais. Então, se a minha, 12% da minha renda bruta anual não ultrapassou esses 17 mil reais, não vale a pena. Então, quando começa a ultrapassar 12% da minha renda bruta anual desses 17 mil, dessa média, já começa a eu observar se vale a pena eu mudar. Então, quando a gente começa a aumentar, ah, minha renda é de 150 mil, então 12% dos meus 150 mil, quanto que deu? Ah, minha renda é maior. Então, por isso que, como o Luiz mencionou, né? quanto maior a renda, normalmente o PGBL fica mais interessante, né? porque a nossa tabela de imposto de renda ela, tem a, ela, tem o, o, ela vai escalonando. né Então, quem recebe ali próximo de R$ 22 mil reais é isento, e quem recebe acima de R$ 55 mil, reais, chega a pagar acima de 27,5%. E aí, existem a dedução simplificada, como a gente mencionou, no cálculo anual. Fazendo essa continha que a gente mencionou, se 12% da minha renda bruta tributal, tributável supera a minha, o meu, a minha dedução na simplificada, eu posso olhar bem ali e vale a pena o PGBL, né? Quem faz a completa, a gente já fala, você nem precisa pensar. Quem faz declaração completa de imposto de renda, não precisa fazer conta nenhuma, porque vai valer a pena para 12%. Já a simplificada, se você ainda está na simplificada, mas a sua renda começou a aumentar, você tem uma renda ali que, que vai valer a pena, como a gente mencionou aqui, você vai poder olhar. Então, normalmente a gente fala, né? como começou a ter uma renda acima de 150 mil ali ao ano, já começa a, a observar, fazer uma continha ali, olhar junto, olhar de perto, ver a diferença do benefício de um ou outro, e aí, a partir, desse, a partir de então, aportar num PGBL para ter um benefício fiscal e conseguir pagar menos imposto. Agora, o Luiz, a gente está falando assim, então quem estava fazendo a, a declaração simplificada para passar, a fazer a completa para ter esse benefício. E quem está nos assistindo, por exemplo, ele tem um VGBL, resolve falar, ah, eu acho que eu vou para o P de Pato, porque pode me dar o que vai me dar um benefício fiscal. Ele pode fazer a portabilidade agora, faz a portabilidade e, e, e utiliza o benefício ou não? Não, é, você não pode fazer portabilidade de VGBL para PGBL, nem vice-versa. Então, se você tem um VGBL, vai continuar sendo VGBL, se você tem um P, vai continuar sendo P. Tá? O, o, não tem nenhum problema o cliente ter os dois, o investidor ter os dois. Tá? Eles se complementam, eles têm objetivos diferentes. Basicamente, a gente está falando aqui de instrumentos para o investidor guardar recursos para a sua aposentadoria. Tá? Então, você tem os dois instrumentos à sua disposição. Então, por exemplo, é, para as pessoas que se enquadram nos exemplos que a gente falou, tem renda tributável, faz a declaração de imposto de renda completa, ele depositar essa grana para aposentadoria num PGBL é super vantajoso, porque isso vai gerar um abatimento do, do imposto, ele vai receber uma restrição enorme, então já tem essa vantagem de cara. Porém, a gente pode chegar num, num exemplo de uma, de uma pessoa que quer poupar mais de 12% da sua renda. Se você tem uma pessoa que, como a gente estava usando aqui nos exemplos, né, que ganha mais de R$ 100 mil reais, é, por ano, é, é super regrada, gasta muito menos do que isso, então ela pode ter uma sobra de, de recursos para guardar para a sua aposentadoria que superam em muito esses 12%. Então, neste caso, ele aportaria 12% no PGBL, limitado a 12% no PGBL, e o excesso ele, ele colocaria no VGBL. Então, ele usaria os dois produtos. Ele acumularia para a Previdência... De, nessas duas formas, uma parte limitada a 12% do PGBL e o que ele quiser poupar além disso ele põe no VGBL tá? então são produtos complementares e o, e o investidor pode sim ter os dois o que é importante é você sempre saber é, quando você vai contribuir para o PGBL se você vai estar usando o benefício, eu sempre falo isso é o mais importante, porque eu já vi casos de pessoas que foram mal assessoradas não faziam, nem faziam declaração de imposto de renda ou faziam uma declaração de imposto de renda e não colocavam o valor que ela estava contribuindo no PGBL, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você não pode aportar num, num PGBL sem utilizar o benefício. Esse é o ponto mais importante. É, e daí, uma vez que você é, aprendeu a regra dos 12%, mas você quer poupar mais do que isso para sua previdência, daí você começa a fazer o PGB, o VGBL também. Então, o investidor pode ter os dois, o importante é saber o, o quanto que ele pode colocar em cada um. tá O PGBL tem essa regra, que é bastante importante, a gente tem que saber que ele tem que usar a dedução do imposto de renda. E até o Bruno pode falar o porquê, porque eles têm um tratamento de imposto no resgate que é muito diferente entre o P e o V. Então é por isso que é muito importante que você use o benefício na entrada para não ter depois uh, o prejuízo na saída. explique então para a gente, Bruno, por favor, essa diferença. Legal. Então assim, porque quando você vai optar pelo PGBL, né, então a gente optou pelo PGBL, que, foi, que é um benefício que foi criado aí para o objetivo da Previdência Complementar e você ter o benefício fiscal, você está fazendo o diferimento fiscal, que é o que a gente utiliza essa palavra ali, que, é, que não é tão usual, mas é você deixar de pagar agora para você pagar lá na frente. né Então, o que, que você está fazendo? 12% da sua renda bruta anual, você aportou no PGBL e não está sendo tributado agora. A Previdência, você só paga no momento do resgate. Então, você vai pagar só quando você resgatar. O que, que quer dizer isso? Você... Deduziu o seu imposto de renda, você deixou de pagar sobre esse PGBL e você vai pagar só quando você esgatar na sua aposentadoria, no longo prazo, daqui 10, 20 anos. Quando você for pagar o um imposto do PGBL, você vai pagar o um imposto sobre o montante, sobre o valor todo. Então, eu coloquei 12 mil reais hoje, daqui 10 anos, 20 anos, esse recurso virou 20 mil reais, 30 mil reais. Esse, o imposto que você vai pagar é sobre os 30 mil, 20 mil reais, o valor total. Porque existem alguns investimentos, muitos investimentos, você paga normalmente sobre o que rendeu, né? você paga sobre o rendimento, que é o caso do VGBL. O VGBL, por ele não ter o benefício fiscal, ele não ter esse incentivo de você deduzir do seu imposto de renda, ele foi criado para ser um complemento do PGBL ou para quem também não se enquadra nesse perfil de declaração do PGBL. O PGBL é para um perfil que a gente estava comentando, algumas pessoas. Podem utilizar outras não. Então, quem não utiliza, quer ter uma previdência, quer ter um bom produto para o seu longo prazo, para aposentadoria, para um planejamento daqui 10, 20 anos, é um produto também adequado. VGBL, e aí, o VGBL, por não ter, como eu mencionei, por não ter esse incentivo fiscal, você paga o seu imposto sobre o, apenas sobre o que rendeu. Então, essa é a principal diferença do VGBL e do PGBL. PGBL dá benefício fiscal consequentemente, o meu imposto é sobre o montante, o VGBL não dá é, benefício fiscal, consequentemente, o meu imposto, no momento que eu resgatar, eu vou pagar sobre o meu rendimento. E esse é o um ponto interessante, Previdência, reforçando mais uma vez, o único imposto que você vai pagar é só no momento do resgate. Para quem já ouviu falar do Come-Cotas, por exemplo, que é um imposto semestral sobre alguns investimentos, né? a Previdência não tem. Então, favorece muito para o longo prazo, é um excelente investimento para o longo prazo. E aí, a Previdência, por ela não ter o come-cotas, ela te facilita também, já vou pegar o gancho aqui de um outro ponto interessante da Previdência, que é a portabilidade. Então, se eu tenho uma Previdência, eu consigo realizar portabilidade. O que quer dizer isso, Bruno? Eu tenho um produto, que eu tenho um fundo de investimento de previdência conservador e eu quero ser um pouco mais agressivo. Existem diversos fundos. A Genial tem mais de 60 fundos de previdência, por exemplo. Então, de diversos gestores renomados no mercado. Então, a ah, Bruno, eu quero mudar agora o meu perfil para um fundo de previdência que tem investimento no exterior. Existe produto de previdência com investimento no exterior. Então, você pode fazer a portabilidade para um produto desse. Eu posso fazer uma portabilidade tanto interna, quanto externa. Esse é o um ponto também legal da Previdência. O que quer dizer isso? Eu posso mudar entre a seguradora que eu estou ou eu posso mudar da seguradora. Para falar para o nosso público aqui da Genial, nossos clientes da Genial, boa parte da nossa captação, da nossa entrada de clientes de Previdência é através da portabilidade. né Muitos clientes nossos, eles estão contratando a Previdência num banco, não tem uma assessoria tão boa quanto a do Luigi, podemos falar, e aí não tem um, o um serviço, não tem uma plataforma digital, não tem uma contratação online, não tem é, uma clareza nos investimentos, uma assessoria completa, e aí ele faz essa ele pode ter a opção de sair do banco com uma portabilidade, previdência é super fácil, digital, fazer portabilidade, sem burocracia, em até 10 dias ele já consegue sair do banco, numa previdência de um bancão ali que normalmente está mal gerido, está mal assessorado, e para um produto da Genial, é, com melhor qualidade, com melhor atendimento, com melhor transparência. Então, é, esse também é um ponto interessante da previdência, tanto do PG quanto do VG, você não consegue mudar o plano, mas você mudar o seu fundo de investimento, que é o que vai dar rentabilidade, né? que é o que vai te dar o retorno do seu recurso, é, você pode fazer essa mudança. Então, é um ponto interessante e sem custo, né? Eu estava pegando a introdução disso, que a gente estava falando que o imposto é da Previdência é só sobre o resgate. Quando você muda de um fundo para o outro, você não tem custo nenhum. Se você está em um fundo de investimento, se você está em uma ação, por exemplo, você quer mudar de uma ação para outra, de um fundo de investimento convencional para o outro, quer sair de uma renda fixa, você vai ter que realizar, pagar um imposto para você mudar o tipo de perfil que você quer alterar. Já na Previdência, não. Então, saio de um renda fixa para um produto que tenha renda variável, que tenha investimento no exterior. Então, a Previdência te dá também essa, essa facilidade e essa ajuda. E a gente assessora, de acordo com o cenário, de acordo com o produto, qual o melhor investimento dentro da Previdência, dentro do plano, para render da, da forma mais adequada, de acordo com o perfil do nosso cliente. Então, eu fiz assim, dois tipos de portabilidade. Primeiro que eu fiz, eu tinha a, a, a minha previdência em uma outra casa, aí eu fiz a portabilidade para ser aqui na Genial, mas mantive a mesma seguradora, né? Aí, vim para cá. Aí, aqui, vocês me, me orientaram, nossa, esse fundo aqui, Denise, não está muito bom. Vai para esse outro fundo da mesma seguradora. Então, eu fiz de fora, né, de, de outra casa aqui para a Genial, e depois, aqui dentro, eu fiz uma portabilidade interna, para, uma outra, para um outro fundo de uma mesma seguradora, que estou bem feliz, Bruno sempre me ajuda, Luiz também me ajuda aí com a minha, minha graninha, sempre quebra o meu galho aqui, são maravilhosos. Gente, seguinte, uma outra dúvida, que eu vi que apareceu uma outra live que a gente fez, e eu achei bem interessante, pode ser a dúvida de muita gente, é o seguinte, a pessoa está lá, ela tem deduções todos os meses no, no salário dela, Vai pagando. Então, quando chega a declaração, lá em março, abril do ano que vem, a pessoa não tem que pagar mais imposto. Ela já pagou tudo que ela tinha que pagar. Ela tem restituição. tá? Esse aqui é um cenário. Essa pessoa, para essa pessoa também vale a pena é, usar esse benefício fiscal do PGBL, isso significa que ela vai ter uma restituição ainda maior? Ou fato, hein, Luídi? Não sei, passo para o Luídia para o Bruno. Ou o fato dela já receber restituição significa que não vai fazer diferença na restituição dela? Luíde. Não, é justamente o, ela se, essa pessoa que recebe o, o salário e descontado o imposto de renda na fonte, ela justamente se enquadra no, no exemplo que a gente estava usando da pessoa que tem que fazer o PGBL, porque ela tem uma renda tributável que ela vai poder abater. Então o que, que vai acontecer na hora dela fazer o imposto de renda? Como todo ano ela faz, ela não tem imposto para pagar. Normalmente ela já pode ter até uma alguma restituição a receber. Mas no momento que ela inclui o que ela contribuiu no PGBL, vai despencar né, ali a renda, a renda bruta que ela teve no, naquele ano, na hora do cálculo do imposto. Então o sisteminha lá da declaração do IR vai fazer a conta. Ó, você, como declarou, é, como você teve já o imposto pago na fonte. Mas a sua renda tributável foi menor porque você fez a contribuição no seu PGBL. Você tem então uma restituição enorme a receber. É esse o impacto, vai vir justamente via um incremento na restituição da pessoa. Então, eu, por exemplo, que fazia a declaração pela simplificada, e tinha uma restituição todo ano lá, que eu recebia uma restituição pequena todo ano. Quando eu optei num determinado ano a começar a contribuir no PGBL e usar esse desconto, a minha restituição deu um pulo, foi justamente esse o benefício que eu consegui usar. É, passei da, da declaração simplificada para completa, daí no ano anterior fiz uma contribuição de 12% da minha renda no PGBL, e daí no ano seguinte, quando eu coloquei lá na minha declaração, olha, contribuí esses 12% aqui da minha renda, a minha restituição multiplicou, é, é, ela aumentou bastante porque eu tinha essa, esse benefício, de abater 12%. Então o que acontece é justamente isso. Como você já pagou o imposto na fonte, na hora que você diminui sua renda na declaração, você vai ter esse benefício via restituição, tá? que daí você recebe essa restituição no, no, no meio daquele próprio ano, né? Quando quando a Receita começa a pagar as restituições. Tá? Então sim, Olha... esse é o caso que ele tem tem sim que fazer o PGBL para para conseguir esse, essa restituição maior na, no ano seguinte. Bruno, para a gente encerrar, agora, neste momento, dezembro de 2021, a gente está com uma promoção vigente na área de, de seguros e previdência aqui da casa, com a parceria com a Zurich. Então, como é que a pessoa, vamos supor, uma pessoa que não tem, é, não tem previdência, está assistindo o nosso vídeo, resolveu que quer fazer a previdência, e ela também pode aproveitar dessa promoção, da Genial com a que para já fazer tudo de uma vez e ganhar de todos os lados, né? Eu queria que você desse uma resumida do que é a nossa promoção vigente agora, em dezembro de 2021, e como é que a pessoa pode aproveitar para já ganhar de todos os lados. Certo, legal, Denise. É, até a introdução dessa, dessa campanha que a gente está fazendo é para realmente trazer essa, o produto de previdência como um todo, né? a questão da visão da poupança de longo prazo e como é um produto importante para o planejamento financeiro. Então, em parceria com a Zurich, né? que é uma, uma das maiores seguradoras aí do Brasil, do mundo, né? uma multinacional, a gente está fazendo uma parceria do, da, do tão famoso e ouvido Cashback, né? Então é um é um é uma campanha muito interessante ali que a gente vai conseguir que você vai conseguir o cliente nosso todo cliente que aderir a um plano da Zurich que hoje ele vai conseguir ter um retorno de até 500 reais diretamente na conta da Genial, um cashback um retorno diretamente na conta de 500 e até 500 reais e como que ele faz isso ele aderir a um plano da Zurich com contribuição mensal a contribuição mensal recorrente que a gente estava comentando aqui. Então, o nosso cliente genial, ele pode começar a, a vir a contribuição mensal, ele pode fazer um aporte adicional do PGBL, e ele pode ter o cashback. Então, a gente está falando aqui de diversas vantagens que pode ter na Previdência. A campanha nossa de cashback, ela vai... Inicialmente até o final do ano, então até o 31 de dezembro, até dia 28 a gente recomenda o PGBL, mas até 31 de dezembro tá valendo essa campanha. Para quem contratar um plano da Zurich, os planos da Zurich são a partir de 100 reais, A gente conseguiu uma, uma promoção bacana, uma redução do mínimo. Então eu vou poder poupar a partir de 100 reais por mês. Se eu colocar 100 reais, eu tenho 100% de cashback, eu tenho 100 de retorno. Coloquei 200, tenho 200 de volta. Coloquei 500, tenho 500 de volta. Coloquei mil reais por mês, tenho 500 de volta, que é, o, que é o teto de 500 reais. Então, contribuições mensais que eu colocar, eu tenho 100% de cashback até 500 reais. Então, eu vou ter uma poupança de longo prazo, vou pensar no meu futuro e vou ter um retorno ali, vou ter um incentivo para pegar esse recurso e poder reaportar na minha previdência, né? E colocar, reinvestir ela dessa forma com esse cashback que vai ter para esse juro composto aí. No, no futuro, trazer um resultado, ter uma aposentadoria muito boa para poder aproveitar no futuro. Então, essa é a campanha, né? a gente deixa disponível a contratação da Zurich Entrando na plataforma, você consegue contratar tanto pelo aplicativo da Genial, tanto pelo, pelo, pela web. Então, você tem a facilidade, você consegue contratar pelo PP. Pouquíssimas é, é, corretoras têm essa opção de você contratar a Previdência... É, pelo aplicativo, né? então a gente tem mais uma facilidade, um diferencial da Genial, de você conseguir contratar, então você contratou, você agendou uma contribuição mensal ali, da sua previdência, estava pensando em fazer, ah, estava pensando em fazer para o meu filho para começar a poupança, estava pensando para mim também para começar, eu novo aqui, e a gente fala, quanto antes começar a poupar, melhor. Tem uma palavra que eu mencionei numa última live de um parceiro nosso da Genial também, que é um tema que a gente vê que que vem sendo muito falado, que é a longevidade. né? Então, a longevidade está cada vez mais em voga, tem muita matéria, se a gente joga no Google longevidade, a gente vai olhar como que vem crescendo esse tema, não só pela Previdência, mas como um todo, a gente vai viver mais, nós estamos vivendo mais. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente falava, ah, uma pessoa de 60 anos, idosa, no fim da vida, hoje a gente fala que ela está quase no meio da vida dela, né? com 60 <risos> anos. Então, assim... A pessoa tem 10, 20, 30 anos a mais, às vezes, que ela pensava que não teria, e ela precisa se preparar para isso. E a previdência, principalmente na questão financeira, é um excelente recurso para pensar, e com essa campanha que a gente está fazendo, você contribuir mensalmente, tendo cashback, é, um, é uma excelente forma da gente conseguir introduzir esse produto no mercado e para quem não conhece, vir conhecer, vir falar com a gente. A gente está sempre à disposição, né, com assessoria. Eu participo muito de conversas com, com o time do, do canal do, do Luigi, com os assessores, participando com o cliente. Então, a gente quer estar o mais próximo possível para ajudar o cliente no melhor produto e no melhor caminho para o futuro tá ótimo. Bruno, super obrigada. Luiz de Viz também, muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso canal, é, nessa conversa tão interessante. A você de casa, muitíssimo obrigada. Compartilhe com seus amigos que querem ter juízo aí no ano que vem também já fazer uma Previdência de entrar em 2022 com o pé direito, com a vida organizada e já com uma restituição de renda também mais gordinha. Então vamos lá, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigada, um beijo.